Eu vou matar esse cara, olha aqui no meu olho, tá ligado que você olha só que ficou que a olho, na verdade mano, matou esse cara, porque gruda na minha cabeça, só que pra mim você é que olho. na verdade mano, eu sempre vou. tá ligado mano, que eu não falo que te roubo, mas eu não volto, na verdade, é tipo faz é minha em só que hoje o Guizão não vai voltar pra casa, vai voltar pro hospital na maca, você foi tapado, nessa fita de deitado e agora tá todo amassado, só que nessa a verdade é a giga, mano, você foi tabiado, é tapa, só que você não ressica É isso então, primeiro round de pan, foi pra conta, guizão na voz, 30 segundos. Sorta a nós, Fiji! Hey, só pra provar que você é um prego Piolho, parceiro, agora eu não arrego Cê tá ligado, parça, nessa fita é tipo Nero Caolho, não vejo um MC, se passou cego Tá ligado, parceiro, nessa fita, que que eu faço? Não adianta, parça, vou rimando no compasso Da hora, eu vou explicando nesse instrumental Cê tá ligado, Piolho é um cara legal Se é que você me entende, a gente faz Porque agora nessa rima eu sou mais sagaz Não adianta, parça, nessa fita me dá nojo, prefiro é pior do que essa Zima de miojo? Olá! sou piolho é o um cara bem legal Vai Guizão lá, voz, 30 segundos Vai DJ! Ei, ei, ei Pode crer, agora você se deu mal Se pá, você tá assistindo o pica-pau Se é que você me entende, eu explico no legado ia ser fácil, coitado, foi tapiado. se é que você não entende novamente, eu vou mostrando meu parceiro que minha rima é inteligente, Você pode crer parceiro, cuidado, agora eu vou mostrando meu parceiro agora qual negado, é pode pular, porque agora você mandou mal, falando até que ia parar no hospital, suave meu parceiro, nessa fita você corre perigo eu fui te visitar, porque também sou seu amigo. Acabou, calma aí, cê tá ligado, parça, nessa fita eu faço um free, suave Porque agora eu sigo no caminho, suave, Você foi cumprimentar, mas deixa que eu toco sozinho ah, Que aí, pô, vai deixar, mano, mano, falou uma pai, de você, meu parça, 35 segundos violento, vai Demorou, demorou Falou, mano, que não encontrou a rima do pan, Só que na verdade, mano, aqui não chegou. Deve ser porque o um capuzão tá em outra rima. E agora, mano, o seu ego que te pegou. Só que nessa pista, mano, o pano que errou. Na verdade, mano, tá ligado? Vai visitar no hospital. Só que na vila é. Na sessão, eu te mato, parceiro, cê não passa da recepção Demorando os eu tô recepcionando porque não tá decepcionando nessa fita Não sou covarde, na verdade Chama lá, pode avisar o doutor Porque o caso do guizão é muito grave Por isso, nessa fita é gravíssimo Na verdade, parceiro, eu sempre faço vice oh. Na verdade, você falou que o Kizão oh, é um cara legal Pena que eu não posso falar a mesma coisa do Kizão, instrumental no instrumental